A deputada do PSOL, Áurea Carolina, passou um pouco dos limites na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde recebeu o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em sua fala, a deputada discursou contra o pacote anticrime. Em fevereiro deste ano, 39 entidades da sociedade civil brasileira Protocolar uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as flagrantes violações de direitos humanos que estão contidas no chamado pacote anticrime, especialmente em relação à violência contra a população negra, o genocídio que está em curso há muito tempo no nosso país dessa população. Hoje nós ultrapassamos a taxa assombrosa de 30 homicídios por 100 mil habitantes no nosso país e mais de 70% das pessoas que são assassinadas no Brasil são negras. São também as principais vítimas das ações policiais. A parte polêmica foi quando ela questionou se o pacote não era, na verdade, uma motivação proposital por parte do próprio ministro para aumentar o genocídio da população negra no Brasil. Considerando que até o momento não foram apresentados estudos, evidências que embasem o chamado pacote anticrime apresentado pelo senhor, que enderecem o problema do genocídio da população negra, a gente se pergunta se há uma motivação deliberada por, por parte do senhor para o, que o agravamento do genocídio da população negra se dê no nosso país. Isso revoltou. Principalmente o deputado do PSD, Eder Mauro. Isso já é uma acusação para o ministro, senhor um presidente. Um Isso é um de respeito. Um momentinho só. Um oh. momentinho só. para todos O pacote é anticrime? Nós temos. É pra... Um momentinho só. Um momentinho. Deputados. Deputados, Então, considerando esse gravíssimo problema, eu pergunto ao senhor ministro, que não detalhou na apresentação hoje, quais são as medidas para a prevenção à violência e para a redução de homicídios, especialmente da população negra no Brasil. A acusação da deputada do PSOL, no entanto, parece não ter causado nenhum espanto ao ministro, que respondeu a todos os questionamentos de forma firme e serena. Ele deixou claro que as maiores vítimas da criminalidade violenta e organizada é a população vulnerável. E o pacote anticrime foi feito justamente para mudar essa realidade. Quem mais é vítima da criminalidade violenta e organizada é a população vulnerável. E o projeto ele vai trabalhar para diminuir isso. As políticas aqui do Ministério, ao contrário do que a senhora disse, são para reduzir a criminalidade. E a criminalidade vem reduzindo. Quem que é mais afetado por essa criminalidade violenta organizada? É exatamente a população mais vulnerável. Eu falei aqui do Projeto Nacional de Redução da Criminalidade Violenta em municípios especialmente violentos. Isso tem um potencial direcionado exatamente para reduzir a criminalidade exatamente nesses bairros mais degradados, que é onde está a população mais vulnerável. O ministro essa... concluiu dizendo que os que se opõem ao pacote são aqueles que não buscam informações suficientes sobre o projeto ou que estão presos em uma bolha política partidária. Esses grupos que foram reclamar contra o projeto, com todo respeito, é fruto de incompreensão, às vezes um fruto de preconceito, às vezes fruto de alguma influência político-partidária. Mas os projetos que visam reduzir a criminalidade organizada e violenta só têm mais a beneficiar a população mais vulnerável. É, pelo jeito, a solução para que todos aceitem o pacote anticrime é ler um pouco mais sobre o assunto.